E aí pessoal, aqui é o Paloma, estou jogando nas ranqueadas, enfrentando o Kill Confira o vídeo até o final, deixa o seu like, se inscreva e bora pro vídeo Round 1 Easy ele falou isso e vamos ver se esse jogo é ser easy mesmo. Seguiu força de zonia. Ficar muito esperta com ele. Vem. morre logo. Vem. Me agarrou do urso. Fica aí. Ai, de erro. Toma a porrada de novo. Já soltou o VT dele. Lascou. Ah, morre aí. Esqueceu, foi. Toma. Deixa fugir. Round e... two. Ah, mas quanta magia! Solta a bola do fogo, do gelo. Nossa, é difícil chegar perto assim. E é rápido, vem bem que vem nem para ele soltar a defesa. <risos> Toma aí, vai todo o poder. Oh, <risos> tudo. Ainda quer fazer mais. Ó! Oh. Essa cuequinha branca tá dando trabalho. Não, assim, gente, eu confesso eu sei que eu não tenho muita experiência de jogar com esse personagem. Mas se ele vai ver, ele vai ver. Tá fácil chegar perto Tô tendo uma certa dificuldade Mas Devagar a gente chega lá Eita Prelo Quieto Nossa Eu ainda quero fazer mais coisa Já era minha vida Fazer o quê? Ah, jogou bem. Vai. Eu confesso também. Pegando meus pontos. O que? Subiu de liga. Eita. Aqui no Game Dove o pessoal até sobe de liga. Tem oportunidade e tudo. Ó... <risos> Agora ficou metido, né? Ah! Olha lá! Agora tá toda aí. Ele joga essa magia. Uma. Nossa! Não oh, vem você de novo com isso não. Ladrão! Que roubo! Nossa, eu vou morrer desse jeito? Não é possível? Falar sério. Fazer alguma coisa Ele sai do meu pilão o cara tá jogando bem aqui Passou a cara Aí fica fácil Ladrão ter meu, senão o cara vai ganhar de perfect aqui. Ah, vou cagar pra lá. Vai, esqueceu. meu VT aqui, ó. Dá tudo! Setup. up! Faz! de vez! Lascou! Gente, pra eu ganhar aqui, tá difícil. Jogando esse monte de bola. Uh, é fogo. Gelo. Nossa. É bola do gelo, do fogo. Ganha aí, fazer o quê? Jogou bem, vai. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Compartilhe com os amigos. É, e com as amigas. Deixe seu like. Então, até mais. Tchau!